Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Olha só, gente, estou aqui no Agreste Pernambucano, passando aqui uns 10 dias, que nem eu falei em todos os vídeos, eu vim aqui para fazer um trabalho em uma parede aí de uma barragem. Esse vídeo vai pro canal José Maria Lima e estou aproveitando fazendo aqui uns vídeos pro rótulo do Zé. Aqui ó, estamos no Agreste Pernambucano, e tudo isso que vocês estão vendo aqui são a. a Aguado com água de uma pequena barragem Que está quase se acabando Não é bem barragem, é um barreiro Se aluga um trator, ele vem, cava o chão Leva até a pissarra Onde a água ali fica acomodada E não dá mais vazamento Ou seja, o próprio barro Ali, se tem as pedras Ela segura a água E aqui, ó, nós temos aqui um plantio de abacaxi Olha só Nós temos aqui, aqui é Alguns abacaxi Que já está Onde colher? E o meu amigo Manuel, que conheceu no canal Zé Maria Lima, me deu esse privilégio de colher aqui o abacaxi. Por que está tão pequenininho? Está menina aqui mais ou menos 15 centímetros. Por quê? Vocês veem que a terra aqui ó está seca. Ó. Não tem água. Essa água aqui, muitos lugares aqui, funciona, pelo menos aqui, essas goiabas e aqui, o gotejamento. Olha só, gente, aqui é uma garrafa antiga, por isso que ela tá um pouco, não tá bem clarinha. Mas aqui, ó, se põe uma corda, ó, e aqui embaixo aqui, ó. Olha a gotinha aqui vindo, vindo, vindo, vindo aqui, ó. Esse aqui é o gotejamento. Essa garrafinha aqui, ela sustenta a água por 24 horas. Tem isso em outro vídeo, mas vamos aqui para cima aí, ó. Ela vem nessa cordinha aqui, água. Você pega essa cordinha aqui, ó, põe dentro, ó. Olha só, essa cordinha aqui vai aqui dentro da, da, da garrafa. Você. a cordinha é de mais ou menos 30 centímetros. Então você pega aqui, ó, e você balança ela aqui até molhar e vai empendurar ela aqui, ó. Ela vai começar a gotejar. Demora um pouquinho, mas esse, esse gotejamento que vai molhando aqui, ó. E tem esse canos aqui, ó, onde trazia água lá do barreiro, porque agora está sendo usada mais para tomar banho e para funcionar o alimento e lavar as vazias. E, e a outra barragem que eu mostrei em outro vídeo está quase secando. Então aqui agora estamos esperando aí a chuva. Eu, eu vim aqui justamente para fazer o trabalho nessa parede Porque agora, depois de janeiro, agora em janeiro em diante É o tempo da chuva Então a gente quer fazer um trabalho Para quê? Para quando chover, armazenar água né Aqui já mostrei outro vídeo Onde eu mostrei as goiabas aqui ó Essas goiabas que eu, depois de vou dar só uma passadinha no levo para vocês Eu vou mostrar só um pezinho Porque já tem outro vídeo Mas o vídeo da agora é isso aqui, gente Eu vou colher aqui um abacaxi aqui ó, olha só, é facinho aqui ó, quebrou aqui ó. Então esse abacaxi aqui, ele está pronto para consumo. Fala alguma coisa aí meu filho, fala alguma coisa, fala. Olha só, esse abacaxizinho aqui, ele está pequenininho assim ó, porque não chove né, foi aguado um tempo com mangueira da, da barragem. Ficou pequenininho, eu descasquei que ele era deste tamanho, eu peguei, tirei uma, roda, uma rodelinha, mas é docinho gente. Ele podia ter crescido maior se tivesse, como é que diz? tivesse água, né? Suficiente, mas... Mas é doce, Zé? É docinho. Ah, se é doce, é que é importante, né, Zé? Ó. Ah. bom. bom, né? ó bom. Então tá Ele bom. Ele é bem, bem firme. Olha, teria a casa aqui com muita dobra, porque é bichinho pequenininho, né? <risos> mas eu gostei. Gostou, Zé? Né? Amanhã cedinho eu vou fazer um vídeo lá no... Lá no abacaxi, Zau, né? Pronto. Lá tem uns... O que eu vi lá, ele não está muito madurinho, mas já dá para comer. Dá para comer, né? Uhum. Muito bem. Posso finalizar aqui, Zé? Ah, pode. Pronto. Abraço. Eu sabia que ia cair, é, eu sentia senti isso, ia é cair. Hum, ai. Eita, o cabo é bom, hein? Ó. Ah. Muito bom, porque se cortar, cai, né? É. Tá bom, Zé. Um abração aí para todo mundo aí. Muito bom, hein? Infelizmente não cresceu mais, por quê? Porque faltou água. E outro fator importante: a muda do abacaxi é essa aqui, ó. Às vezes alguém pode não ter a muda e querer plantar essa coroa. Mas o principal é isso aqui, ó. Que nasce aqui, ó. Embaixo do, do, do, do abacaxi, vai nascer esses broto aqui, ó. Então esses blotinhos aqui você vai, vai, vai plantar. Aqui, ó, temos outro abacaxi aqui, ó. No ponto de colher também, ó. Olha só, dois abacaxis aqui, gente, é pequenininho, mas é saboroso. Aqui as canas morreram porque não tem água para aguardar, né? Aí, aqui foi, escapou aqui na, na engotejamento, né? Uma garrafa com a corda. Olha aqui, ó, as goiabinhas aqui, ó. Tem uns pés que tem bastante goiabinha aqui, ó. Aqui, gente, no seco, gente, eles conseguiram escapar aqui. Olha só aqui, ó. Temos duas goiabas aqui, bonitas. Que maravilha aí, ó. Bonito, bonitão, né? Então é isso aqui, gente. Então, gente, ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.